Eu sou Melissa Lorange e a inspiração do vídeo de hoje é da Minha Mãe Então, em pleno Dia das Mães, minha mãe vira para mim e diz Mas minha filha, minha filha, por que, é que você fica fazendo uns vídeos com uns temas tão pesados em plena quarentena Tudo muito triste, tudo muito mórbido, você não faz uma live alegre? Aí eu tentei, eu tentei pensar em coisas felizes, eu tentei pensar em coisas agradáveis e o máximo que eu consigo chegar é fazer um indica de bads do bem. Que tem que ter bad, porque tem eu, mas pode ser do bem. E qual é o conceito de bad do bem? O que uma narrativa tem que ter para eu considerar uma narrativa de bad do bem? É uma história que tem uma grande bad e você fica muito triste. Mas, ao mesmo tempo, isso faz você se sentir bem. E aí você fica muito confuso ou confusa pensando E por que, que eu estou me sentindo bem se isso é tão triste? Eu estou triste, mas eu estou feliz, mas eu estou triste. Mas eu estou triste porque eu estou feliz, eu estou feliz porque eu estou triste. Eu estou confusa. Então eu selecionei um exemplar de Beds do Bem para filmes, séries, leituras, jogos e animações. Então esse vídeo é bem curtinho porque, na verdade, eu quero que você... Coloca nos comentários aqui embaixo o que, que você acha que é uma história de bad do bem. Aquela história que você vê, você se sente mal, você chora, minga, mas você fica feliz ao mesmo tempo. Então, por favor, divida comigo a sua experiência. Se me indica também é um espectador e indica. Todo mundo indica tudo que a gente está de quarentena, não fazendo porra nenhuma mesmo. A não ser entrar em depressão e encher os cornos. Eu vou começar sugerindo um filme que faz uma ponte com o nosso último Nerd de Drag, que falava sobre Apocalipse e Distopias, que é um filme muito legal e eu esqueci dele na hora de fazer a seleção e acabei não falando sobre Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. É um filme com o Steve Carell e a Keira Knightley, aquela mulher que parece a na Natalipótima, mas não é, onde um meteoro está vindo a acabar com a Terra e não há mais o que se fazer, a não ser aceitar que o mundo vai acabar. E aí esses dois personagens, que são muito diferentes entre si, se encontram e criam uma amizade. Até porque o nome do filme é procura se um amigo para o fim do mundo. E o desenrola da história é muito legal, o fim é muito bonito. Você fica extremamente deprimido e contente ao mesmo tempo. É uma sensação horrível, eu aconselho a todo mundo. Para animações, eu vou sugerir indicar um filme da Disney. Mas não com princesa, com bicho. Os melhores filmes da Disney são os filmes com bicho e eu vou indicar o cão e a raposa. Se você nunca assistiu o cão e a raposa, foi um filme que marcou muito a minha infância. Eu devia ter sido emo, mas não fui, sobrevivi. O cão e a raposa conta a fantástica história de amizade entre um cão de caça e um raposo, um menino raposa adotado por uma senhorinha e é tudo muito bonito, porque eles têm tudo para dar errado e eles são amigos e eles ficam amigos, mas eles não parecem amigos porque é um é um cão que caça raposa, o outro, no caso, é uma raposa. E aí os pássaros ficam dando dicas pra eles. O filme é muito legal, o final também é muito triste e muito bonito. Eu não chorava quando criança, eu era uma criança com sentimentos muito estranhos. achava tudo muito legal. Mas aí eu assisti depois de grande, fiz o que... Porque tem, tem nostalgia, é uma coisa terrível. Pra séries, a Dana, minha assessora para assuntos que eu não sei, disse que eu tinha que falar sobre This Is Us. Porque é uma série muito linda, que fala sobre família. Você fica triste, mas você quer fazer parte daquela família. Aquela coisa toda. Eu não vi desesas Mas eu vou indicar mesmo assim, para ter que confiar na minha assessora. E aí, como eu não vi, eu vou dar uma outra indicação de série também. Que é, se eu vi, então vão ser duas. Que é Please Like Me. Please Like Me não só te deixa na bad em alguns episódios. Mas te deixa extremamente constrangido. E eu sou a pessoa que eu tenho problemas com vergonha alheia. Eu me sinto fisicamente mal com vergonha alheia, eu, a minha pressão baixa, eu fico louca. A história conta a vida de um rapaz de poucos anos, com uma mãe com problemas psiquiátricos, um pai separado muito doido e amigos completamente de Está na Netflix, parece um resumo péssimo, mas é uma boa série. Inclusive, é uma das minhas séries preferidas, porque eu não tenho nenhum respeito sobre mim mesma. Falando em desexame, falando em famílias complicadas, falando em família, a minha sugestão de leitura, a minha indicação de leitura é o um mangá de Fruit Basket. Tem uns panos que a gente tem que passar? Tem uns panos que a gente tem que passar, eu não vou falar quais são os panos para não dar spoiler, a gente passa os panos mesmo, porque os japoneses são freak, mas Fruit Basket é muito bonito. A história é muito simples, é uma menina que não tem teto, nem pai, nem mãe. Aí ela vai acampar no terreno de uma família rica. Que aí depois ela descobre que os membros da família, alguns deles, são amaldiçoados e se transformam em animais quando abraçados por alguém de sexo oposto. E não qualquer animal, mas os animais dos 12 signos do zodíaco chinês. E aí não, tem um décimo terceiro que é um gato que é duplamente amaldiçoado. E isso não parece ter nenhum sentido. Você deve estar pensando que essa drag é louca. Sim, não faz sentido. Eu sou louca, mas é lindo. É bonito, você sofre. Aí as pessoas querem saber se ela não pode, você sofre. Aí você fica feliz ao mesmo tempo. Porque quando abraça, os bichos vira, Aí você descobre qual bicho. É um negócio muito louco. Tá saindo um novo anime, que eu ainda não assisti. Mas o mangá tá completinho, saiu no Brasil. Você consegue encontrar por aí. Não sei qual é a editora, porque eu não me importo. Ninguém tá me pagando fazer propaganda. Mas existe em português, tá por aí, são uns 20 mangás, alguma coisa assim. É muito bonito, vale bastante a pena. E eu queria finalizar com um jogo que tem uma estética linda. Que tem uma história muito emocionante e é de plataforma. Que é Ori and the Blind Forest. E aí saiu um novo título que eu não lembro o nome, mas vamos focar no título que eu joguei. Que é Ori and the Blind Forest. Tem pro Steam... Tem para consoles, não sei, não me importo, porque não tem consoles, mas tem para o Steam. E é uma história muito bonita, ela começa de forma muito triste, ela ter... no meio ela é muito triste, ela termina muito triste, mas é tudo muito bonito, e aí você fica triste enquanto você mata os monstros, porque é jogo de plataforma, você pula, corre, voa, explode coisa, mata monstro, e fica triste, porque tudo é muito triste. É, eu não vou nem explicar a história, porque eu não consigo explicar a história muito bem, porque como é que você explica uma coisa? Qual é a história? Uma folha de uma árvore mística cai e vira um bicho, é adotado. A partir daí, coisas acontecem. Você joga com a folha, que virou um bicho. Adotado. E seu inimigo é uma cruza gigante. Muito foda. Estética incrível. Bem bonito. Vende o jogo? Não, vende o jogo. Você vai jogar para o Indie K? Claro que você não vai jogar para o Indie K. Mas talvez você busque o um trailer do jogo, veja como ele é muito legal, e jogue. Então, no final das contas, você vai jogar para o Indie K, que você veja o trailer. Entendeu? Tudo funciona com psicologia. Era só isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês todos chorem enquanto sorriem com as minhas indicações. Quem já viu o que eu indiquei, deixa o comentário aqui. Quem não viu, vai ver depois. Deixa o comentário aqui. Quem tem coisa pra indicar, deixa o comentário aqui. Quem vai ver depois, me manda a luz. Quer dizer, manda inbox. Fala comigo, se comunica. A gente tá de quarentena. Ninguém fazendo nada. É hora de conversar. Só não me manda áudio, nem chamada de vídeo, que eu odeio. Tá bom? Mentira, manda vários áudios. Eu vou sair por ali. Até a próxima. Muito obrigada. <risos> Mas, bicho, eu tô bonita hoje Você viu? Nem parece aquela pataquada que normalmente eu tô nesse canal com um monte de qualquer jeito. Hoje eu pensei no que eu tava vestindo. Falei, tô me sentindo bela. Me Essa peruca podia estar tá penteada? Podia estar tá penteada. Podia estar penteada. Essa maquiagem podia estar mais perfeita? Podia estar mais feita, Podia estar de unha? Eu podia estar de manhã, mas é quarentena, é o que vocês vão ter.